Olá, alunos da Khan Academy Brasil, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre como montar um terrário em casa. Você já deve ter ouvido falar de terrário, mas para quem não conhece um terrário, terrário é o equivalente a um aquário. Todo mundo já viu um aquário, onde a gente tem peixes, a gente cria peixes, é o equivalente ao aquário, só que na Terra só que para plantas, para animais terrestres. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é um terrário? Aqui a gente tem uma imagem de um tipo de terrário. O terrário ele serve como um micro para vários tipos de plantas e animais. Ele pode servir como um instrumento de ornamentação na sua casa, ou seja, como um quadro, como algo que faça a sua casa ficar mais bonita ou ele pode servir de forma holística, para você cuidar dele com calma, para você desestressar. Toda essa parte holística ele também pode servir para um terrário. E ele também pode servir como casa para alguns animais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esse terrário dessa imagem aqui é um terrário de uma cobra. Então, a gente consegue fazer terrários que simulem o hábitat de uma cobra. Esse segundo aqui é para alguns jabutis, uma espécie de tartaruguinha que é terrestre. Também a gente consegue simular o espaço dela aqui com um terrário. E, por fim, a gente tem um outro tipo de terrário, que são terrários para insetos, nesse caso aqui é uma casa de formigas. A gente também chama a casa de formigas como formigário. É muito fácil fazer um formigário, mas a gente vai ter outra aula da Khan Academy específica para isso. Vale lembrar que você pode encontrar também muitos tutoriais na internet, mas como o uso de ant farm, que é em inglês para fazenda de formigas. Para vocês terem uma ideia, Aqui nós temos um formigário, que foi feito no SESC, onde você tem todos os diferentes tipos de hábitats dentro de uma colônia de formigas. É bem bacanazinha, dá para estudar bastante coisa com esse tipo de trabalho. Mas vamos pôr a mão na massa, então. Quais são os componentes que a gente precisa para montar o nosso terrário? É claro que esse terrário que a gente vai montar vai ser um terrário meramente decorativo. a gente não vai pôr nenhum animal dentro dele, apenas plantas, tá? Então você vai precisar. Você vai precisar de um recipiente com vidro que está aqui. Esse recipiente com vidro ele pode ter uma tampa ou não? Isso é uma escolha sua, tá bom? Nós vamos precisar também de areia que está aqui. nós vamos precisar de uma terra preparada para plantas. A gente encontra isso em qualquer loja de hortifruti ou, ou loja específica para fazer plantações de jardinagem. Então, terra para plantas. Nós vamos precisar também de carvão mineral, ok? de preferência triturado, se você tiver. Algumas pedras decorativas, que podem ser pedras decorativas naturais, que você vai encontrar por aí, ou podem ser pedras decorativas de aquário. tá bom? Nós vamos precisar também de um pouco de cascalho e musgo. Esses dois são muito importantes também, certo? E, por fim, um pouco de plantas pequenas mudas, tá nada muito grande, tem que ser plantas que sejam pequenas, que tenham um estágio adulto pequeno, mesmo porque ela vai ficar dentro de um vidro. Então, a gente não pode pegar uma árvore e plantar ali dentro, certo? Também é importante a gente pegar algumas ferramentas para jardinagem, então, algumas pazinhas, algumas... Alguns garfos, alguma coisa assim, porque a gente vai utilizar para plantar essas plantas. E alguns elementos decorativos, então, pedaço de corda, talvez um bichinho de pedra que você tenha, alguma coisa decorativa para colocar nesse terrário que a gente está fazendo. Então, começando aqui pela zona de baixo do terrário, tá? A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse vidro, e limpar ele muito bem com álcool, ok? Para a gente eliminar qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de inseto que tem ali dentro. Limpou o vidro? A gente vai colocar uma camadinha de 3 a 5 centímetros, é claro que vai depender do tamanho do vidro que você está utilizando, mas o padrão geralmente é de 3 a 5 centímetros de pedrinhas decorativas. Em cima dessas pedrinhas decorativas, no nosso segundo passo, nós vamos colocar um pouco de areia. Essa areia ela deve cobrir todas as pedras decorativas, tá? Essa areia ela tem a função de drenar a água em excesso que for para o fundo do nosso terrário. O terceiro passo, a gente vai pegar essa areia e espalhar o máximo possível dela, até as laterais do vidro, tá? para cobrir toda a parte de baixo. O quarto passo, em cima da areia, é você colocar uma camada de cascalho bem fina, de mais ou menos 1, 2 centímetros, em cima da areia. Tá? Em cima do cascalho, você vai misturar um pouquinho de carvão que a gente pegou, com o um restinho de cascalho que você tem, vai fazer uma mistura com eles e vai fazer uma outra camada em cima da camada de cascalho. Depois, a gente vai colocar uma camada de terra preparada para plantas, e aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a espessura dessa camada de terra preparada para plantas, ela tem que ser proporcional às plantas que você está utilizando. Lembra, é ali aonde vai ter todas as raízes das plantas. Então, é muito importante que ela seja grande o suficiente para comportar a raiz das plantas. Eu sugiro por volta de uns 5, 6 centímetros para mais, dependendo da planta que você tiver. Na parte seguinte, então, está na hora da gente plantar essas plantas aí que a gente pegou. Para plantar é muito simples, a gente vai pegar essa terra, vai fazer um buraquinho nela com a nossa, nossos instrumentos de jardinagem, vai abrir um buraquinho com a pá, e daí a gente vai colocar gentilmente a planta dentro dela. Depois, a gente vai fechar esse buraco com a terra e deixar somente as folhas dessa planta para fora do nosso buraquinho. Por fim, a gente vai colocar os itens decorativos que a gente escolheu. Então, aqui eu dei a sugestão de um bichinho de pedra, algumas pedrinhas de aquário que a gente pode pôr em cima, enfim, essa parte aqui fica a critério de vocês. Vocês vão decorar esse terrário para que fique com a cara de vocês. Se você tiver um terrário que tenha tampa, esse é o momento de você colocar a tampa. Mas não se esqueça antes de você regar ele, tá, para ele começar a funcionar. E daí é muito importante a gente falar sobre um pouquinho da manutenção desse terrário. A primeira coisa que a gente tem que falar é tomar muito cuidado com a quantidade de água que você está colocando nele. Um terrário, em especial aqueles que são fechados, eles não precisam de muita água. Então, você vai pôr a água, se for um fechado, se você colocar tampa nele, você vai pôr a água até o fundo dele ficar molhado, Ficar, você vê as laterais do vidro molhadas, você vai fechar e não vai abrir mais. O ciclo da água vai funcionar dentro do terrário, então, a gente não tem que se preocupar. Se for aberto, a gente tem que regar toda vez que o terrário ficar cada vez mais seco. Então, é muito importante que a gente regue ele, mas regue pouquinho, só umas borrifadinhas de água, tá? Nada muito... Um, jogar um balde de água nele. É só umas borrifadinhas de água já está bom por vez. Temos que lembrar também que a vida útil de um terrário ela chega a pouco mais de um ano. Se for um terrário com tampa, ele vai estender um pouquinho mais. Mas, em geral, a vida útil é de um ano, tá bom? E sempre lembrar de podar as plantas, cortar as folhas que estão demasiadas ali, porque se você deixar elas crescerem para sempre, elas podem causar algum tipo de colapso ali naquele terrário, e pode acontecer de todas as plantas morrerem. Então, poda elas, mas poda com muito cuidado, sem a gente ter qualquer tipo de problema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero vê-los novamente aqui na Khan Academy. Muito obrigado pela paciência de vocês!